Vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também, compartilhando esse vídeo. Deixa o seu like e vamos nessa! Gilmar Tato, candidato do PT do Partido dos Trabalhadores, tudo bem? Tudo bem, Lu? Um prazer estar aqui no seu programa, diferente. Confesso que estou apreensivo de saber exatamente como que você vai conduzir isso, mas é uma, é uma entrevista totalmente... Diferente, não estou acostumado a dar esse tipo de entrevista, mas é muito legal. Estou tô, tô curioso. Que bom, Gilmar, que bom. É justamente essa ideia, né? A gente fala muito do político, do político, mas quem é a pessoa? Eu acho que é importante a gente saber um pouco o histórico, né? De onde você vem. E eu sei que você veio de Corbélia, no Paraná, que você nasceu no dia 25 de junho de 1965, portanto está com 55 anos, sei que você teve nove irmãos, que é muita coisa, né? E eu queria começar pelo seu nome, que é muito curioso, porque é Gilmar Agostinho Tato, e o seu Gilmar é com J e não com G, que é, por exemplo, do Gilmar Mendes, que tanta gente lê aí nos jornais ultimamente. Isso deve ter sido um motivo de confusão na sua vida, né, Gilmar? Com certeza. Eu acho Lu, que foi um erro do, do, da pessoa do cartório, a impressão que eu tenho. Os meus pais, eles são... nós somos, Eu sou neto de, de italianos. Então, a, a minha mãe e meu pai ainda têm muito, um sotaque muito forte, porque lá na... Bom, primeiro, meus pais são do, do interior do Rio Grande do Sul, e a maioria dos meus irmãos, os meus irmãos mais velhos, do interior do Rio Grande do Sul. E nós fomos, eles foram para o Paraná, e eu e meu irmão mais novo, nós nascemos no interior do Paraná, ali em Corbélia que você falou. Corbeira, Cor, o município de Corbélia, é a cidadezinha, mas, na verdade, pertence ao distrito da Penha, que era a gente morava na roça, num lugarzinho chamado, de um rio chamado Richo Mundo. Mas... Enfim, eu, eu acho que tem a ver ou o sotaque do meu, do meu pai, da minha mãe, acho que foi o meu pai que foi lá registrar, e, e o, o cara do cartório, mas, enfim, o cara errou. é essa? Mesmo, do da minha vida, a vida inteira, assim, né? É, porque eu sempre tenho que ficar falando Gilmar com Jota. Uh -huh. tem... Será é. que ele chegou lá e falou Gilmar? É isso? É, é? é, mas a minha, a minha mãe e meu pai, principalmente a minha mãe, ela não fala Gilmar, ela fala Gilmar, Gilmar. Ela, ela tem um sotaque, ela tinha, né, faleceu, ela, ela, ela tinha um sotaque, principalmente a minha mãe, que eu fiquei mais tempo com ela, meu pai, eu tinha 22 anos quando meu pai faleceu, aqui em São Paulo ainda, e a minha mãe faleceu no passado, mas conforme ela ia envelhecendo, ela aumentava ainda mais o sotaque dela, e ela me chamava de Gilmar, Gilmar. Ela não conseguia falar Gilmar, não conseguia. Sim, e hoje foi, eu não sei se na hora de... Mas, enfim, o... o o cara lá no cartório, o escrivão, ele errou, e isso é, criou um transtorno para a minha vida toda. E agora não, porque a gente acaba ficando mais conhecido, vai diminuindo bastante esse transtorno. Mas, Essa enfim, é coisa... acaba sendo diferente, acaba sendo diferente. E todos os meus irmãos, todos os meus irmãos, o nome do meio é, geralmente é de santo. Então, Augustinho, você tem cada irmão, é, tem, tem o primeiro nome, o do meio e o, e o sobrenome Tato, o do meio é o nome de um santo, para você ver que a minha família, ela, ela é bastante religiosa, meus pais, duas coisas meus pais sempre obrigava, obrigavam a gente fazer, era não faltar na, na, na escola, a gente morava num lugar que nós andávamos uns três quilômetros todos os dias, né, de terra, para ir para a escola, mas, e geralmente família grande, no interior, naquela época, eh, tinha, os pais tinham filhos para trabalhar na roça, e era comum, mesmo meus amigos, que eles abandonavam a escola e para trabalhar na roça, e felizmente meus pais eh, não deixava a gente, assim, desistir da escola, eles obrigavam a gente ir na escola, e eu agradeço muito isso, né, hoje eu, eu já tenho mestrado, estou fazendo doutorado, e tem muito a ver com isso. Ah, então, essa essa coisa e a outra era dinamissa. Nós tínhamos que ir na missa todos os domingos, todos os domingos antes de é, para jogar bola depois aos domingos, que a gente trabalhava, estudava é, na parte da manhã, trabalhava à tarde e e, e aos domingos a gente é, podia jogar bola depois de dinamissa. Depois que é, é, e essa tradição, vamos chamar assim, quando nós viemos para São Paulo, eu vim para São Paulo com 13 anos. E, e nós fomos morar no, na periferia da, da Zona Sul de São Paulo, na Capela do Socorro, e fomos na igreja, numa comunidade cristã de base. E lá tinha um padre progressista. Não vou falar comunista, porque né, um padre progressista. E esse padre, é, nós, começamos, nós tavamos, começamos a participar de grupo de jovens, já com 14, 15 anos. E ele foi ele que falou, olha, está acontecendo algumas coisas diferentes lá no ABC, em São Bernardo, o surgimento do Lula. E foi assim que, que nós entramos na política, na, na, nas coisas sociais. A minha, então, eu devo muito a minha vida à igreja, nesse sentido. Porque os meus pais, os meus pais não tinham relação nenhuma com a política. É, votavam. É, é, não, eu lembro que ele não gostava do, do, do, do Brizola, por exemplo. Meu pai não gostava do Brizola achava ele comunista, mas não, não tinha nada a ver, assim, sabe, de, de política. E foi foi justamente no, no surgimento do PT que nós começamos e, e criamos essa coisa grandiosa que, que, que é o PT hoje, mas a gente não tem uma tradição de políticos, percebe? Né? E, e tem uma coisa engraçada, eu vou entrar no espírito do, do seu programa, tá vendo, não, não. Se, se, se é por aí. Tem uma coisa que, que eu considero, assim, acho bastante engraçado, é que uma das brincadeiras que a gente fazia lá, na, lá na, em Corbélia, no Rancho Mundo, portanto, nós íamos, às vezes, numa encruzilhada, onde passava uma, uma, uma estrada, né, uma, uma, uma avenida, na né, estrada de terra, e a gente ficava esperando os carros passarem. E, geralmente, por dia, passavam cinco, seis carros. E, e às vezes, eram os mesmos. Né, que era um carro ou num táxi, ou alguma entrega e tal. E nós ficávamos assim, na beira da estrada, crianças, moleques, Piá, uma chama de para adivinhar qual carro que ia passar primeiro. Então a gente ficava brincando. E... Era muito roça mesmo, né? Era eu bem. Era Era bem roça. Era bem Você tem uma ideia, ô Eu vim conhecer, eu vim conhecer televisão, nós não tínhamos energia elétrica, não tinha nada disso, tá? Eu vim conhecer televisão, assim, eu tinha, eu acho que eu tinha uns oito anos né, para ver uma televisão. né? E e aí, quando eu vim para São Paulo, é, eu vi aquele monte de carro um atrás do outro, sabe? o congestionamento, aquela fileira de carro, um carro atrás do outro. E eu achei aquilo uma maravilha, você não sabe a minha alegria de ver de, de, né, tanto... Que... Depois que eu vim descobrir que é o inferno da cidade de São Paulo, e eu me tornei e eu me tornei o, o secretário de transporte que mais tempo ficou na, na, na Secretaria de Transportes. É, ficou, né? Então, é, são as contradições da vida, né? Eu adorava carro e, lá na, no Paraná, e depois o pessoal fala que eu odeio carro, que eu só, só penso em transporte coletivo, só penso em bicicleta, só penso em ciclovia, só penso em querer abrir a rua para as pessoas. E, é, é, ah, depois eu vou falar da bicicleta para você, que eu acho que é legal vai essa eu história. Vou... Tá bem. Aí o e a minha vida. Eu não nasci, portanto, em berço de ouro. Eu não tenho, eu não tenho fotos de criança. É, não, eu não tenho. A gente realmente era, era, assim, não era pobre de passar fome. Eu não posso dizer, porque lá tem muito aquela a, a, a agricultura familiar. Então nós mesmos plantávamos as coisas, né? O, o arroz, o feijão, a batata, o, o trigo. Meus pais, a gente plantava uva. Eu amassei muito, muito, muito uva com, com os pés, sabe? É, mas a, não, não existia o dinheiro. E quando tinha um dinheiro, a gente às vezes trocava um, um saco de, de, de feijão ou uma galinha para comprar um sal, açúcar, as coisas básicas, o café, as coisas que a gente não produzia, sabe? Né? Mas eu, por que, que eu estou fazendo essa história? Porque uma foto que, que, que eu vou mostrar para você é na minha primeira comunhão. Eu acho que eu tinha uns sete, oito anos, não lembro. E a, e a foto era comum naquela época, que era tipo a primeira foto que aparecia de uma criança, não né? era a primeira comunhão. E essa foto, eu fiquei muito bravo na, naquele dia, porque a minha mãe, o meu pai, o meu irmão mais velho, agora não lembro, colocou o meu irmão mais novo para tirar foto comigo. Então, você vai, ver, você vai ver a foto da primeira comunhão, eu de uma camisa branca, evidentemente nova, né, porque a primeira comunhão é uma coisa muito especial Para os é. católicos, né, para as famílias de batizado na primeira comunhão E aí eu estou com uma vela Uma vela grande Um terço, uma camisa branca Um cara de coroinha E o meu irmão do lado e eu, eu acho que foi a primeira foto Que eu tirei e eu tenho até hoje É, é uma, uma lembrança Tirou o seu protagonismo, né? No seu momento de oficial, né? É. E, e hoje, e hoje eu, eu saio na rua, a quantidade de gente fica tirando foto de mim, assim, tem tantas que eu nem, nem ligo mais. Então, eu, é isso. Eu não joguei... Eu jogava bolinha de gude na, na rua, brincava, tudo, tudo, era tudo na roça, tudo, tudo, tudo. Né? É, e aí... Essa coisa da religião você, você levou para a vida, você continua... Ah, frequentando igreja tudo mais menos agora mas eu continuo eu continuo sendo uma pessoa religiosa né assim em a deus acredito é volta e meia agora, agora menos né porque não dá para ir na, na missa né nós somos de católicos é o meu filho são batizados eu sou casado aqui ó posso, posso mostrar para você claro ó eu tenho aqui eu tenho dois filhos tem a Adri que a é minha mulher a descendência dela é, é, é muçulmana. Pode trazer mais aqui para a sua câmera. Mira aí na sua câmera. Isso aí. Não, aí, perfeito. perfeito. Ai, é muçulmana? A ascendência dela é muçulmana? É, ela, ela é muçulmana árabe, né? Árabe, mas não praticou é praticante, não. Aí você tem aqui o, a Fernanda, que é mais velha, hoje é advogada, né? formou uns dois anos atrás, três anos atrás. Tem o César, que está é, terminando esse ano em engenharia e ter uma foto eu tô entrando no seu espírito já que você não quer falar de política eu vou entrar no seu espírito essa é a foto mais legal que eu acho deles esse é o César Sapeca acho que não dá para você ver né que graça tá dando sim ó oh. que graça Nela foto essa foto linda deles quando era criança e 25 é. anos de casado não é isso <risos> Eu tenho quantos anos, anos de casado? 20, quase 30 anos. A Fernanda tem 23 anos. Eu tive filhos depois de 5, 28, 28 anos de casado. Né? Que maravilha! É. Filha. Mas é muito legal, assim, eu não, não, posso, eu não posso reclamar a, a, da minha vida. Eu fui um vencedor, né? Gosto, aqui eu venci. É. Comecei a trabalhar com 14 anos de office boy, carteira assinada. Eu não podia, eu comecei no mês de junho trabalhar, só que naquela época a lei, ela falava que tinha que ter 14 anos para ser registrado, então eu tive que esperar, por isso que eu, a minha carteira profissional, ela é dia 1 de julho, você falou que o meu aniversário é dia 25, é, e, então eu comecei dia 1 de julho, mas na verdade eu comecei a trabalhar na, no mês de junho, um mês antes de, de Office Boy, e comecei a conhecer a cidade, comecei a conhecer a cidade é, de office boy, e aí fui, fui, enfim, fui trabalhando e tal, entrei no PT, virei deputado estadual, federal, é, 18 anos de governo. E eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma coisa, é, vou mostrar um negócio para você que é muito engraçado. Eu fiz, é, dos quatro, quase 500 quilômetros que tem de ciclovias na cidade, e eu acho que eu fiz umas 420 quilômetros. Assim, a maioria. Então, eu fiz muito cicloviário quando fui secretário de transportes. Foi uma bagunça. E aí tem uma coisa, uma mania que agora diminuiu bastante. Né? O pessoal tem uma mania de ficar me dando camisa de bicicleta, fica me dando bicicletinha Então, nossa, que, que linda. Eu, eu tenho muitas bicicletas, tá vendo essa aqui é a minha preferida. É uma delícia essa bicicleta, né? E você anda? Ando, ando, ando. Eu eu eu sempre que sempre que dá eu dou uma volta de, de bicicleta, é, dou, uma, dou uma andada na, na Paulista, na, na região central, e... mas eu, eu ando de bicicleta. Não... Agora, agora não dá, porque tem que, tem que ter uma agenda muito corrida. E mesmo aos domingos não está dando mais. Mas geralmente eu ando aos domingos. Aos domingos, é, quando, quando tinha mais tempo, eu andava. Eu gosto de, como, de andar de bicicleta. Como é que foi essa vida com nove irmãos, hein? Muita gente em casa, hein? Você explicou interessante, né? Realmente, eh, os pais, então, tinham muitos filhos que era para ajudar no trabalho eh, era. da roça mesmo, né? Era. Era, assim, ó, o, o princípio é esse: vão ter filhos para ajudar na roça, para ajudar a trabalhar na, na roça. E era comum, naquela época, você ter as famílias grandes. Uhum. E como é que foi depois, quando você foi fazer, é, entrou na faculdade e tudo mais? É, para os seus pais, imagino que isso tenha sido é, muito importante, né? A sua juventude, aí que você já começou a entrar em uni, a, a dar os primeiros passos na, na política, né? Olha, para você ter uma ideia, assim, nós nunca ficamos todos irmãos ao mesmo tempo em casa, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã assim, mais velha, que às vezes eu ficava, eu vinha conhecer quando eu já estava com cinco, seis anos, porque é, ela, eles vieram para São Paulo. Por que, que nós viemos para São Paulo? Porque os meus irmãos mais velhos, os quatro mais velhos, eles, eles eram seminaristas, eles cresciam e iam para o seminário perto lá de, de, de Corbélia, uma cidade chamada Toledo, e tinha uma congregação chamada Verbo Divino, e esta congregação, ela, ela tinha uma sede em Araraquara, que foi quando o meu irmão, o segundo irmão, meu, meu irmão mais velho foi, e de, tinha em Santo Amaro uma congregação Verbo Divino, a rua, na Rua Verbo Divino, hoje lá na, em Santo Amaro, ali na Chácara Santo Antônio. Ah. E foi por isso que eles, os meus irmãos mais velhos, vieram para São Paulo. E aí eles saíram, eles saíram da congregação, começaram a trabalhar e foi trazendo. Cada ano, tipo um, um irmão. Então, eu sou da última leva. Eu vim com outros quatro, três irmãos. Você e, é qual? Depois... Na escadinha, você é eu qual? Sou eu sou o pinútil. Eu sou o Eu sou o Então, nós, nós viemos na última leva. Para você ter uma ideia, nós tivemos, ah, meus pais, nós tínhamos 11 alqueires de terra lá, na, lá na, nesse lugar. E a gente comprou uma casa aqui na, na periferia de São Paulo. Aí eu voltei uns dois, três anos atrás lá na, na, naquele local onde a gente tinha as terras é, o dinheiro naquela época de comprar foi a, a terra que nós vendemos lá foi uma casa que nós compramos aqui. Hoje a terra vale lá 10 vezes mais do que o valor da casa que dessa casa que não, acho, não pertence mais à família, eu acho. Não sei, não sei de, quem, de quem é a casa. Para você ter uma ideia, da gente, como valorizou muito a terra. Lá, na, lá no Paraná, naquela região, que foi uma região de muita mecanização nos anos 70, era muito mato. Quando meus pais foram para lá, era mato puro, muita onça, muita cobra. É, é perto de Cascavel. Cascavel é, é um, não é por sem é assim, razão, Porque tinha muita cobra. Eu nasci na minha infância a gente vivia muito com, com cobra mesmo, sabe? Ouro, é, Eu tenho um pavor de cobra, em função da... da, da, da quando eu era criança... Porque a gente convivia com esses bichos todo, medo de a noite ter gato do mar, onça. Eu falo isso para os meus filhos, eles não acreditam. Eles, eles não acreditam. Eles falam que não, que não é verdade, sabe? Mas, curioso gente... também que você ainda tem o sotaque, né? Você mora aqui há quantos é. anos já, né? Mas a gente ainda escuta ali umas escorregadas bem, bem paranaense, né? Tem, tem, tem. Assim dá uma, um r arrastado, sabe? Dá, dá Nós fechávamos a porta da casa à noite. Não era por ladrão, nada nada isso. Era para não entrar bicho, não entrar cobra, não entrar, esse, entendeu? Era. E eu conto essas eu conto essas histórias, o povo não acredita. E olha e olha que eu que eu não peguei a fase inicial, né? Meu, meus pais, meus irmãos chegaram primeiro. Eu nasci acho que três anos depois e de que eles foram para o pro, pro Paraná. Então, a minha vida é uma vida assim que começou na roça, tem uma história muito forte relacionado à questão da, da, da igreja, e, e foi através da igreja que comecei a participar da, da política social. E, e a militância, a minha mãe, ela ela ela ajudou muito nisso, assim é uma pessoa muito centrada, eu fico imaginando, ela, ela teve 10 filhos e ainda trabalhava na roça, entendeu? Olha olha a personalidade dela. E aqui em São Paulo, quando nós começamos no PT, o meu pai, ele xingava tanto. E a minha mãe, ela ia ficar muito preocupada com a gente, mesmo ela participando da igreja, mesmo... Mas é que a gente se envolveu demais. Então, a gente acordava de madrugada para fazer panfletagem em pontos de ônibus, pontos iniciais de ônibus, e depois pegava o ônibus e ia trabalhar. Aí, fim de tarde, ia para a escola, e quando dava final de semana, a gente ia fazer, completava em quarta de fábrica. Então, foi uma vida muito agitada. A, a minha adolescência e, e, assim, na cidade de São Paulo foi muito de militância política, sabe? Era trabalhar durante o dia, estudar à noite, militância política no final de semana. Tinha pouco tempo para namorar. E aí, encontrei a Adri, a gente casou. Sim, e e foi? Dava, dava para namorar também, dava para namorar. É, então, passou muito rápido, hoje eu vejo assim, passou muito rápido e tudo que a gente construiu na cidade, é por isso que eu sou muito grato a, a, a essa cidade, porque ela me deu tudo, tudo que eu tenho ela me deu. E eu tive a oportunidade, é, Lu, de fazer coisas que eu senti na pele, entendeu? Então, é, almoço e janta nas escolas, né, que eu fiz secretário de abastecimento. Eu estudei em escola pública, eu sei o que que era, trabalhar durante o dia e noite, você tá com fome e não tem comida. Né? Então, é isso. Maravilha! Olha, que bacana! É... Mesma coisa de transporte público, né? Eu pegava ônibus, é... às vezes o ônibus não tinha cobertura, chovendo, é... saía de uma, de uma... da minha casa, não tinha asfalto, tinha que pôr aquele plástico no pé, até chegar o asfalto, aí você tira o plástico para não, não sujar de barro no um sapato, tem? tênis, e no ponto de ônibus, quando chovia... É, você, você ficava molhado. Imagina você entrar dentro de um ônibus lotado, molhado, seca a roupa na cor. E aí, quando chegou. E aí, eu, tive, eu virei secretário de transporte. Então, você imagina quando alguém fala para você: olha, secretário, eu põe um abrigo é, lá no meu, no meu ponto, sabe? Isso dói. Então, por isso que eu acho que eu trabalhei é, muito. É, é, você sabe o que, que é. Só para contar aqui para o pessoal, é, em, foi em 81. Uh, que o Gilmar Tato uh, se filiou ao PT. Então é um dos, dos mais antigos, um dos fundadores também ali, né? Um pouco depois, né? Na verdade, mas uh, bem nessa, bem no início mesmo uh, do partido dos trabalhadores. Gilmar, para a gente encerrar, você é uma pessoa que guarda recordações. Você mostrou para a gente a bicicletinha que foi um presente, duas fotos, mas você guarda. É, coisas que você ganha ou alguma lembrança de viagem, você tem esse hábito ou não? Você Lu, é não pessoas... tenho, Lu, eu vou dizer, não tenho. Eu tenho algumas coisas sim, mas eu, eu não sou uma eu não sei. Por exemplo, eu tenho muitos, muitos diplomas, vamos falar assim. Tá? Eu, tenho, eu tenho diplomas de, de deputado, só de deputado 3, de secretário, de homenagens, eu tenho muita coisa. Deputadas, aquelas coisas todas que os políticos é. ganham, é. Olha, para falar a verdade, eu não tenho eu, eu, não, eu não sou, eu sou uma pessoa totalmente desleixada nesse ponto, sabe? Eu, não, eu, vou, eu vou estar lá guardado, mas eu não tenho essa mania de, de ficar colocando no, no quadro, na parede. Eu, eu, porque eu acho que a vida da gente vai passando, vai passando, você vai falando cada vez mais coisa, e, e às então, vezes viaja, às né? vezes eu guardo alguma coisinha, é, viagens legais, eu fui. Eu já eu tive a oportunidade de viajar, na, na, já fui para a China duas vezes, fui para a Coreia, é, fui agora... E isso uma é uma parte do trabalho, sabe? É eu, era, eu era lá na, no governo, quando fui deputado, fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Comércio. então era muito demandado. E, e, às vezes, eu passeio. Sempre que dá, agora menos, pra, pra eu, eu, eu, eu, eu procurei viajar com meus filhos. Aquela, essas oportunidades que eu não tive... E eu sei o quão é importante né, eles conhecerem também outros países. Então, eu procurei, assim, na medida do possível, viajar bastante. É, viajar para coisa que eu não conhecia. Eu, eu sou historiador. O, o historiador que não conhece, não conhece o Egito... O sonho de historiador é conhecer o Egito. Eu vim conhecer o, o Egito recentemente, sabe? Então, são coisas, mas eu estou fazendo tudo aquilo que eu, que eu sonhei, eu estou fazendo. E, a, e, na medida do possível, eu procuro levar meus filhos, minha família, porque eu sei que é importante para eles, para a formação deles, a convivência deles, Sim. e eles, eu sei que eles agradecem muito por isso. Eu sou um, um cara que gosta de viajar, eu gosto muito de viajar. Ah, que é, bom, quem é, não gosta, né? Viajar é uma coisa é maravilhosa. Olha, Nossa. eu quero agradecer muito... Gilmar Agostinho Tato, a sua participação aqui no Fundo do Baú, muito interessante a gente conhecer tão mais aí sobre a sua vida, sua origem, né? É, a gente sabe que muitas vezes o nosso caráter é formado é, por essas experiências que a gente tem cedo na vida. Então, muito bacana conhecer mais sobre você, sobre a sua trajetória, até chegar aqui à candidatura à prefeitura da cidade de São Paulo. Te desejo uma ótima sorte.